E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro E hoje vamos jogar um jogo já citado aqui no canal, mas de outra maneira Soldiers of Fortune, tá quem lembra do Soldier of Fortune do PC? Isso aqui é a versão de Mega Drive, muito anterior Ó, One player de CPU, two players Vamos jogar um player de CPU, porque eu não tenho como jogar em dupla aqui no celular Então, bora Start a new game, yes, start a new game então, Vamos escolher o nosso, nosso personagem muito legal aqui, tem um, cada um com esse tipo de arma E algum especialzinho, cara, eu, vou, eu gostei desse, desse cabeçudo aqui Agora vou escolher minha dupla Vamos ver quem vai ser minha dupla Quem é que vai ser minha dupla? Esse aqui, esse tiozinho aqui da carabina aqui. Boa, vamos lá não, nunca joguei oh, World One The Florest The Beginning, o início da floresta Show Vamos ver como é que é A visão é de cima Eu tenho 3 pontinhos de vida Olha aqui rapaz A gente vai ver uns monstros em mutante a princípio parece que munição a gente tem infinita Só tem que direcionar o, o tiro da maneira correta e não ficar tomando dano dos bonecos. Ai, ai. Smash. Aí. maquininha também me ajuda. Olha aqui, rapaz. É bem, é bem legalzinho. Pelo meu, meu direcional aqui é no, no digital. Então eu apanho um pouquinho. Olha ali, até a torrezinha dá pra destruir. Boa. Ai. O, o, tiro, o tiro da máquina bem devagar eu consegui tomar dano ainda. Deixa eu ver, tem algum especial? Não sei se tem algum outro botão. Não é só, é só um tirinho. O meu, o meu amigo robô aqui parece estar tá matando muito mais do que eu. Bate bala, bate bala. Aí agora sim tem um tirinho. O tiro deles parece ter pouco alcance. Para mim é difícil acertar de diagonal, tá? Cheio uma chavezinha. Nossa, agora minha arma ganhou um upgrade ou impressão minha? Ah, oh, droga! Acho que é só impressão Eu tô apanhado pra andar no lugar certo O alcance da minha arma também não é muito longo Ah, sério? Bora, agora vai Agora eu consigo Eita, pomba Essa desvia Boa Mas eu não tô tomando dano Sai daí Agora, agora também É meu O meu direcional é muito complexo aqui Eu gosto do Do botão, se digital aqui me, me atrapalha um pouco Bom que a máquina deixa eu pegar os baguletes Acho que ela tem pena de mim Boa Ai, Ixi Maria já voltei, tô na vidinha amarela Mas como demora? <risos> como demora, se mexe? Aí... Nossa senhora, vou morrer muito rápido Eita pomba Isso aqui lembra... O... Opa, uma chavezinha ah, Agora vai Não sei o que eu fiz, mais Ele fez um monte de barulho... Eita, <risos> já fui pro saco de jogo eu achei que tinha feito uma grande coisa, achado uma grande coisa. Essa daí, é, Tô matando ainda esses bonecos. A máquina, ela... ah, essa aqui vai ficar saindo infinito enquanto eu não, não matar. Boa, destruímos. Oh, cabia. cabia. não, morri. Tá, tá, deu game over, mas vamos tentar mais uma vez. Press fire. Vamos vou vou tentar mais uma só pra... Deu Game Over? De Game Over mesmo, credo. Vamos tentar mais uma vez agora com outro personagem. Só para ver se eu consigo avançar um pouquinho mais. Aí, aqui Esse jogo, obrigatoriamente, é de dois. Então isso é uma coisa legal. Vou pegar esse aqui que tem a pistola. E jogar com esse cara aqui. Aí, fechou. Exit. Floresta, The Beginning... Olha aqui, rapaz, eu tenho uma arma de bolha Ah, mas agora vocês não me pegam mais de surpresa Parece que é a máquina que morreu <risos> Agora sim Esse meu boneco tem menos vida, parece O outro meu bonequinho tinha três pontos de vida Esse aqui só tem dois Ele parece ser mais rápido Será que eu tenho um pontinho de agilidade a mais, alguma coisa? Eita! Eita, já, já veio caveirinho. Eu tô morrendo mais rápido. Bom que eles, eles spawnam um pouquinho fora da mira nessas né, imundinhas. Parece que o meu tiro também tá indo um pouquinho mais longe do que o. Da minha. Da minha versão antiga. Eita! Meu alcance tá melhor do que antes. Aí, boa. Motor doando os bichos. Ah, não Nossa, botei lá pra nisso. Não tem um checkpoint, nada. É que eu sou muito afobado, rapaz. Vamos lá. Metei bronca nesses bichão. Aí, agora sim, rapaz. que aqui é jogo de estratégia, não é jogo de sair matando. É por isso que eu me deu mal. É por isso que eu me deu mal isso aqui, rapaz. Aí, boa. Pegar a chavezinha. Pegar esses itens. Eita! tá direito! Bate ó bate all! Ah, tenho, agora tem uma bolinha vermelha junto com meus tirinhos de, de bolha de água. Assim que eu tô mais forte. Boa, vou matando geral. Ah, não é possível! Não! Eu que abrir a porta do Magnete! o mão e o navio Cara, eu vou tentar mais uma vez só, só pra ver se chega naquela porta Ah, que desaforo Pelo menos pra ver se eu chego naquela porta Não é possível Pessoal que estiver acompanhando, pelo amor de Deus, já deixa o joinha O joguinho é legal, cara, ele é bacana Se eu jogasse com mais compromisso, de repente eu ia melhor Agora, eu vou ir com o Zoyudo aqui E vou... quem é que vai ser meu time? Vai ser.. Esse... com zoiudo. Aí, boa. Bora. The first, the beginner. Nossa, dois pontinhos de vida também. A minha laser. É. Não sei se. se um personagem é muito, muito melhor que o outro, mas. Eu acho que eu tô pegando a mãe, sim. Apesar que eu tô ruim pra burro ainda. <risos> Eita, pomba, tô, tô metralhando a árvorezinha. A máquina tá pegando todos meus, meus dinheirinhos. Não sei se é dinheirinho que eles pontam ali, aqueles, aqueles, aqueles pontinhos. Sem querer eu fiz o bagulhete ali Sabendo que era sem querer, mas eu fiz Beleza, chavinha Vai lá, máquina Vai lá que meu direcional é ruim <risos> Eita Aí, agora sim Matei os dois? Não, matei só Ah, tô me dando, sério Vou, Ah o Dano pegou em mim também? Ah, não! Não! Botei na polícia! Tem um monte de boneco aqui ainda Se ainda tivesse umas maçãs, que nem os beat up, que tem umas maçãzinhas, uns assados pra gente recuperar a vida Só tem esses pontinhos Aí Não tô nem aí pras moedinhas, só quero... Só quero matar, quero matar esses bonecos ah, não! Última vida, não posso mais morrer Aí, seja lá o que for, esses pontos eu peguei Ah, meu laserzinho tá dourado agora o então, que isso quer dizer Nada Quer dizer nada Eita Ah, oh, não posso errar Aí Tem que destruir esse aqui Aí, boa! Afinal achei um... Um bagulhete que destrói geral aqui Vem, vem, vem, tranquilo Opa! Olha ali, rapaz! Ha! Conseguimos entrar na caverna Pelo menos na primeira fase eu passei Vamos ganhando dinheiro <coughs> Boa time! The first, Moody Rivers é, é parecido, vamos ver. Eita, pomba, já, já, já lascou. Já foi. Ah, na, na aguinha, no barro, não consigo andar. Tô com o meu tirinho dourado ainda. Não sei se... É, é, teoricamente ele é melhor do que o outro, né? Os outros botões não fazem nada, é só atiro. Aí... Não faz nada. Achei que né, pelo menos dava algum poder, alguma coisa. Mas não, eu não entendo para que que é essas torres. O meu, o meu boneco, ele não tem uma... Esse aqui não tem uma pistola, né? Ele parece que tem um, uma varinha mágica, um negócio assim. Não! Eu já se foi o de novo. O cientista e o mercenário. Olha ali, rapaz. Nível 2, os dois. Pessoal, foi só uma amostra grátis aqui. Do Soldiers of Fortune do Mega Drive. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se inscrevam no Braseiro, se inscrevam no Aula de História na Web 3.0. Já falei demais e até a próxima.